seguindo em frente e nós vamos, geração eterna do RBD. Essa é uma live super acho, em comemoração aos 17 anos, desde aí da ideia da versão mexicana de Rebelde. Sim, nossos corações aqui, até hoje, sim, está envolvido e até o último coração bater vai ser RBD. Sim, Anaí, Dulce Maria, Christopher, Maite, o Pontio todos eles e o Christian lógico né o nosso spoiler nosso fofoqueiro sempre aí, trazendo sempre as informações mais atualizadas possíveis do nosso RBD nessa Live especial vamos trazer aqui eu conto com a sua participação para você deixar o seu comentário se você não é inscrito aí se inscreva agora mesmo a gente sabe né no dia mundial do RBD tinha que acontecer alguma coisa né Lógico estamos sem as redes sociais o dia todo mas não poderíamos deixar de deixar nossa marca registrada aí no dia de hoje em comemoração ao RBD, sim. Então, ó, compartilha com seus amigos. Eu sei que as redes sociais estão voltando agora, mas vamos lá poten potencializar ainda mais essa energia que é RBD. Eu não vou soltar muitas músicas aqui, porque vocês sabem, senão o nosso YouTube acaba derrubando aqui a nossa live. Mas vamos aqui trazer mais informações de tudo, tudo que está acontecendo e essa confirmação, de fato, vai ter ou não show do RBD em 2022? para quem é assinante, quem está inscrito também no canal, né? Mas também lá no... A Universal Music mandou um e-mail, agora há pouquinho, né? Eu recebi, não sei se vocês receberam agora também. Falando, né? Que muitas coisas estão por, vindo por aí. Lógico, eles colocando junto também as informações para vendas, CDs, da discografia, tudo aí do RBD. Mas é uma informação que um detalhe, eu não sei se vocês separaram nessa carta aí, nessa divulgação que a Universal deu agora há pouquinho, eu vou até abrir aqui, ela falou, né, são 17 anos de história, tudo do RBD, mas tem um detalhe super curioso, eu vou ler essa carta se você não recebeu aí. Oi, Yasmin, boa noite. Então eu vou ler o que é a Universal Music e é original, não é fake, não é nada. Vou até tentar, tentar mostrar aqui para vocês sobre esse e-mail que eles enviaram, ó, esse daqui, agora há pouquinho, ver se aparece para vocês. Então, é esse e-mail que eles enviaram, falando assim, Olá, queremos agradecer todo o melhor centro e brindado durante todos esses anos. Graças, né, obrigado a todos todos que levaram parte dessa família nessa geração RBD. Nos vemos, pronto. Então, nos vemos em breve. Mas esse detalhe, né? Desculpem o nosso portunhol aqui, o nosso espanhol aqui, RBD, mas um detalhe curioso é isso aqui, ó. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Então, logo que eles falam assim, nos vemos logo, né? Em breve, tem aqui assinado Anaim, deixa eu ver se aqui aparece para vocês. Anaim, o Christopher, a Maitê, o Christian e a Dulce. Detalhe, ponte não está, então mais indícios aí que realmente vai acontecer a tudo, RBD 2022, lógico, a Universal Music já no jeitinho dela aí, lógico, querendo aumentar ainda mais as vendas de tudo, tudo que é relacionado ao RBD, então esse meio agora é pouquinho, e no final eles colocaram, e eu digo R, tu diz BD, RBD, então é dessa forma aí que a Universal aí, nos deixou e criou mais expectativas ainda para essa tão aguardada confirmação. Nos vídeos aqui do canal que você acompanha, se você não acompanha ainda, ó, se inscreva no canal e depois aqui da nossa live especial, assista os vídeos especiais que a gente fala. Ah, daqui a pouquinho eu vou ter uma novidade que eu vou dar agora. Não, agora não. Daqui a o RBD. Sim, toda vez é isso. É, pessoal, então expectativas a mil em questão de tudo isso que está acontecendo né, em volta do RBD. Muitas notícias estão dando conta também que, falando, né, das tours, que, falando, né, das tours, tudo que vai acontecer, que fazer algumas pesquisas para falar o que não pode faltar nesse show especial. Nesse show especial. Pensando nisso, eu, algum tempo atrás, fiz a parte, uma participação aí com todo mundo que acompanha o canal, fiz uma pergunta. Qual trilha? Todo mundo que acompanha o canal, fiz uma pergunta. Qual trilha do RB... Desse teste, essas perguntas aí Através aqui da comunidade do canal Comunidade do canal E também através das minhas redes sociais Depois, ó, segue lá, a Bruna, fica depois Que voltar às redes sociais, né? Mas eu fiz a pergunta assim Qual música das faixas? Então eu selecionei todas as faixas dos cinco CDs do RBD. Lógico, que tiveram outros CDs, mas esses cinco aqui realmente são as versões de estúdio. Então, por isso que eu peguei essa referência. Deixa eu ver o que a Amandinha está falando. Bruno, você sabia que o Christian Chaves e a Maite, Deixa eu ver o que a Amandinha está falando. Bruno, você sabia que o Christian Chaves e a Maite e a Anaí, são melhores amigos? Sim! Daqui a pouquinho... Olha, Amanda, você está dando um spoiler do que eu vou falar daqui a pouquinho. Você vai ver que vai ter tudo, todas essas confirmações para você e para todo mundo que está acompanhando a live também. Nesses dias aí, eu fiz, soltei várias enquetes no canal, na comunidade do canal E aí eu vou dar o resultado agora Então eu quero a participação de vocês aí nessa disputa, nessa batalha das faixas do CDs do RBD, combinado? Então vamos lá, ó, na faixa de 1 a 10 Então eu quero a participação de vocês e a gente vai falando assim Nossa, essa faixa é minha favorita, essa não Mas também eu vou dar o resultado de que todo mundo participou dessa votação hein, em todas as redes sociais Combinado? Vamos lá agora, mas ó, qualquer coisinha a gente para tudo, se tiver alguma outra informação a gente para também Então vamos lá, essas informações aqui ó, vão mexer com vocês sim, vou até tomar uma aguinha aqui ó. E vamos lá agora, então vamos lá, a primeira faixa aí nessa batalha eu perguntei para o pessoal assim Qual música da faixa 1 um dos álbuns do RBD é a sua favorita? Pra quem não lembra das faixas número 1 um dos CDs do RBD, eu vou selecionar agora. Então, a música número 1 um de, dessa sequência de faixão é Rebelde. A opção 2, Nuestro Amor. A opção 3, Talvez Depois. A opção 4, Empezar de Zero. E a opção número 5, Caminho ao Sol. Qual você aí escolhe, qual você acha que é a favorita do RBD pra gente montando esse álbum especial de Rebelde? Então, ó. Eu vou dar o resultado agora. Com 48%, a faixa número 1, um, montando esse álbum especial, por votação, aquilo lá, né? O Brasil votou e deu 48%. Rebelde, Amanda e Rebelde, tudo número um. Mas, ó, a votação aqui deu 48% no Extra Amor. E vocês vão ficar bravos comigo, mas sabe a minha música favorita da faixa 1 um, de todos os CDs do RBD? Não me xinguem, mas... Vamos lá, eu acho que vocês vão entender um pouquinho. A minha música favorita é Empezar Desde Zero. Sim, não me julguem, mas eu adoro essa música. Essa, essa música realmente mexe comigo muito, muito, muito. E eu votaria nessa. Mas, como o voto é popular, todo mundo fala e a gente tem que respeitar, é o voto 48% no Astro Amor. Então, essa é a faixa número um. Continuando, eu perguntei aqui qual a faixa 2 dos álbuns do RBD é a sua favorita. As opções são Solo queda-me silêncio. A segunda, me voy. A terceira, Ser ou Parecer. A quarta opção, Yo puedo ouvidarte. E a terceira, Mira-me. Essas aí são as músicas dessa sequência aí. Para falar da faixa número 2, quais são as favoritas? O pessoal está colocando aqui, ó, estou te ativar aqui ou agora sim. Deixa eu pegar aqui, não vai? Deixa eu ver. Deixa não tá ainda as mensagens, calma aí. Vão participando aí, pessoal. Manda alguma mensagem aqui que travou. Vamos ver agora. Daqui a pouquinho aparece. Mas vão falando aí. Então, aí, da faixa número 2 aqui do RBD, do disco, né? Do dos álbuns Então, tem as. Solo que dá silêncio, me vou ser o parecer, eu poder tarde e mirar-me. Então, com 56%, qual a faixa número 2 aí que é favorita de todo mundo que acompanha o canal e nas redes sociais? Sim, ser ou parecer ganhou com 56% dos votos. E eu também votei nessa opção aqui, porque ser ou parecer mexe muito, muito, muito aqui com a gente. Ah, agora apareceu aqui, ó. A, a Laura. Oi, Laurinha. Boa noite. A Amanda falou, apesar desse zero, também é tudo. Olha isso mesmo, Amanda. A Chantela falou no seu amor, gosta muito. Depois ela a Amanda vota em, em solo que dá silêncio, cinco minutos. Apesar desse zero, sim, é tudo, também acho, Júnior. Aqui aquece cinco minutos, só lá que -me por aí. o Júnior ser ou parecer, vou nessa faixa aí, que segundo aí a 56% é a favorita. Vamos lá para a nossa terceira faixa aí desse álbum que nós estamos montando aí, especial do RBD, em comemoração aos 17 anos que o RBD invadiu nossas almas até hoje e é eternamente, como todo mundo sabe, até a última geração bater. Você que tá chegando agora, ó, se inscreva aqui no canal e compartilha com todo mundo o nosso canal crescer ainda mais. E daqui a pouquinho eu vou trazer uma novidade do canal e é especial RBD. Então segura aí, hein? Não saia daí. Vamos lá, então, ó. Nossa terceira faixa aqui nessa votação, as músicas que entram nessa faixa favorita número 3 são Outro Dia Que Vá, Feliz Cumpleanhos, Dami, Inacansable e Para o Verdade de Mim. Então, essas são as cinco músicas. Qual música será aí que vai ser, hein? em Yasmin? Qual que você acha aí, hein, pessoal? Qual vocês acham? Vou repetir aqui. Nessa terceira faixa, aparece as músicas. O... Opa! Eu troquei. Perdão, perdão, mas eu vou voltar. Essa faixa que eu falei é a quarta, tá? Eu vou voltar aqui, ó. Deixa eu ver se tá certo. É, tá certo. A faixa três, falei certo. Outro dia que vá. Feliz cumpleaños. Dami, inacansable. Prepara o verdade de mim. Então aqui, ó, Inacansável. Amanda tá falando, número 4, número 4, para evitar. Mas com 54%, Inacansável ganhou essa faixa. Então olha só como que foi essa disputa bem... Não foi acirrada não, mas 54% voltou nessa faixa aí. E eu já confesso, a versão que o Christopher cantou na live Ser ou Parecer, pra mim, de Inacansável, é a versão mais bonita, sim, eu acho que vocês aí que acompanharam, com certeza, a live, né? sabe que, de fato, o Christopher desenhou muito bem. Ó, o Júnior também concorda, votando nessa música. faixa favorita. Vamos lá. Aparece essa lista aqui agora. Sim, Amandinho, o Bruno. O Bruno? Não, o Kimer, Arrasou mesmo. Então, vamos lá. Na faixa número 4, aparece Um Pouco de Tu Amor. Depois, Este Coração. Depois, Celestial. Nossa, amo Celestial. E depois, não digas nada. E depois, quentecres. Eu estou hoje, meu espanhol está muito ruim, que eu estou nervoso, Que está acontecendo várias coisas. A internet está ruim, mas... A gente vai conseguir, vocês estão me entendendo e tá dando tudo certo. Então vamos lá, a Ingrid aqui vota na 3, Celestial. A Amandinha também, Celestial. E o Júnior, Este Coração. O pessoal votou. E o Júnior teve razão. 55% dos votos ganhou a faixa Este Coração. Na minha opinião, olha, aqui eu coloco o meu resultado também nessa minha colinha aqui, ó. Também, deixa eu ver se vai aparecer. Pra mim, ó, Celestial. Eu votei sim de Celestial, que é a minha faixa favorita da faixa número 4 do, da discografia do RBD. Continuando aqui, ó, eu amo esse Coração também. Dá vontade de cantar, né? Este coração, mas eu não vou cantar porque vocês sabem que eu não canto muito bem não, viu? Só no show que realmente, daí sim, todos nós vamos cantar muito. Deixa eu ver aqui a Stephanie, quero tanto escutar agora as músicas que na live, será que tem como? Então, a, a, a Stephanie, eu até tento colocar aqui, mas se eu colocar as músicas, o pessoal, por conta de direitos autorais, vai lá e derruba a nossa live, a gente não consegue nem fazer mais essa brincadeira aqui, essa nossa live, essa integração. Então, vamos, vamos segurar e depois desconectar tudo, vamos ouvir RBD, sim, combinado? Amanda falando aqui. Eu tenho um trauma porque meu sonho era ser a Lupita e o Giovanni juntos. É, esse sonho é difícil, é um trauma que realmente mexe com todos nós, da né, Amandinha. Então vamos lá agora para a faixa número 5. As músicas que entram nessa faixa são Ensina-me, depois Assim Sou Eu, Quiçá, É o Mundo de Trás e também Este Donde Este. Essa música é da quinta e a faixa aí. Qual você é a sua preferida? O Brasil votou. Enquanto o Brasil vota, vocês falam em qual é a sua música favorita dessa faixa número 5. Vou beber uma agulha aqui. E vamos lá. O Brasil votou. Aqui a Mandinha tá falando que é Ensenha-Me. E a Amanda, e o Júnior, e a Ingrid também tem razão. E eu também votei nessa. Ensenha-me é a música favorita. Eu vou tentar colocar aqui um pouquinho. Não, daqui a pouco eu ponho, porque vai que trava, né? Aqui a gente acaba se perdendo. Mas ok, ouvi o nome do RBD em mim arrepia toda vez. Sim, Stefano. Arrepia qualquer um, nossa geração. Firme e forte aí, seguindo e enaltecendo sempre nessa né? nossa banda favorita. Sim. Continuando agora na faixa número 7. É isso? Não! Tô pulando aqui, tô todo doido aqui, ó. Agora a nossa faixa número 6. Quais músicas da faixa 6 de todos os álbuns são a sua ou é a sua favorita? Vou falar agora. A relação é tem e Querer Tempo. Ayunaiargo, bezame si medu, tem vas, on que te vas, isso agora sim. Mas tuya que mia. São essas faixas. Vou repetir. Tenerte e quererte, faixa 1. Um. Faixa 2, ayunayargo. Faixa 3. medo -me Opção 4. né Eu tô falando faixa. Opção 4. Yo que te vas. E a opção 5, maitui ke mia. Qual a opção você coloca aí a inglês número 4. Ô, Júnior, me esse medo. Vamos ver se a Mandinha, o pessoal aí vai votar, vai falar. Mas já vou dar o resultado agora. Eu vou dar o um resultado, mas vou de alguma forma diferente. para vocês verem aí qual foi. Então, é que travou tudo aqui. Aqui a Maria. Oi, Maria, tudo bem? Vamos aí, Bem-vindo aqui a nossa live especial RBD. Nosso dia mundial de RBD, que, que sim, mexe com nossos corações. A gente tem que trazer essa data especial para nós, sim. E a versão que é, é essa aqui, ó. Deixa eu ver se vai aqui antes que trava, ó. O resultado é. Já vou antes que cara. Que... Tá travando aqui, ó. Um sentimento. Pensei que não poderia acabar parou, senão vai travar tudo aqui, ó. Vamos continuar aqui. Então, ó, eu já dou um spoiler aqui do resultado e com com 40%, aí o ganhou a faixa número 6 de como a favorita é, pessoal, quem lembra que na primeira temporada o Giovanni era da Cieta? Hum. Aqui é a Stephanie. Estou aqui assistindo na TV aqui. Emoção grande, RBD parece que estou vendo voltar tudo. Sim, aquelas revistinhas, aqueles que a gente colocava as figurinhas, amava tudo que ganhei, nada mais amava. Sim, era fogo, viu, Stephanie? A gente era... É uma coisa que só quem viveu sabe que vem por aí, a gente vai sim enaltecer e continuar enaltecendo o RBD? Sim. Aqui a Maria está perguntando como nós estamos. Nós estamos ótimos e aqui reunidos, enaltecendo o nosso RBD. Continuando nossa lista aqui, ó. agora aqui na seleção da faixa 8, qual será a favorita de todos nós? Vamos falar agora quais são as opções então, fiquem atentos aqui, já vai aqui comentando aqui no chat, combinado? Vamos lá para a faixa 8. As opções são quando o coração se acaba, fora, algum dia, hum, fui lá minha, e depois a quinta opção é desapareceu. Então, aí, qual dessas opções aí é a sua favorita para a faixa número 8 desse álbum, esse álbum aqui do RBD? Qual, qual você acha? hum. O resultado é... Número 1, um, a Ingrid colocou. A Maria Fuera, quando acaba o coração, a Mandinha e o Júnior Fuera. O resultado é... Com 43% dos votos, quem acertou foi quando acaba o coração, com 43%. E eu também confesso aí, Júnior, Fuera é maravilhoso, é fogo, é maravilhoso, sim. Continuando aqui, ó vamos segurando aqui muitas informações. Eu falei no começo aqui da nossa live especial... Dia Mundial do RBD, né? que daqui a pouquinho eu vou trazer uma super novidade para quem acompanha o canal, você que é inscrito. Eu tenho certeza que vocês vão celebrar muito, muito, muito essa novidade que eu vou trazer para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão falar, olha, é bacana, esse é o canal e a gente vai enaltecer sempre o nosso RBD. A palavra do dia é enaltecer, porque eu já falei umas mil vezes. né? Vamos lá, continuando aqui. Agora sim, na faixa número 9 das nossas favoritas, o Júnior está falando, Bruno, seu canal é tudo um dos melhores do RBD. Ô, Júnior, obrigado mesmo. Isso só incentiva a continuar, a fazer e buscar trazer alguns conteúdos mais inspiradores, que não enaltecem sempre o nosso RBD, inovadores também. Se vocês tiverem sugestões de vídeos, deixe os comentários, vão até as redes sociais também minhas lá, no Instagram e por aí vai, deixando sugestões que, olha... Eu faço, sim, pedindo eu faço A gente busca, busca e para o nosso canal crescer ainda mais, ainda mais mesmo Então, continuando aqui a faixa número 9 O RBD, vamos lá para as opções Santa no soy. opa Essa é a opção número 1 da faixa número 9, Santa no soy. Depois a faixa 2, a faixa não, a opção 2, que foi del amor A faixa 3, a opção 3, me cancer A opção 4, a la orilla e a opção número 5, ouvidarte. Qual vocês acham aí que é a faixa número 9, a sua favorita? Então, ó, vamos lá. Pensando, Santa sou Soi, o Júnior falou. O Júnior falou, a Ingrid é a opção número 5, ouvidarte. Aqui, a Amanda, a opção número 4, a Lorilha. E a opção ganhadora da faixa número 9 é com 61% dos votos. O Brasil votou. Foi Santa Noçoe. É, isso mesmo, Stephanie. Santa Noçoe ganhou disparado mesmo. E essa opção, que é aquela que eu... eu, tô, eu tô vendo até umas lojinhas fazendo é, essa, essa camiseta. Quem aí souber dessas lojinhas, me marca que eu quero ganhar essa camiseta Santa Noçoe do RBD. Sim, porque é maravilhosa. E por esse motivo, ó, só vou colocar um trechinho aqui. Tá, tá que Se ser... senão trava tudo aqui, e a gente perde a nossa live. Continuando aqui, agora na faixa número... Já fizemos a 9. Agora na faixa número 10. 10, 10, 10. Também quer, né, Maria? Eu quero essa camiseta, eu quero alguma coisa do RBD. Por favor, presentinhos, meu aniversário tá chegando. Vou pedir mesmo, aqueles, né? Vamos lá, então a opção... Da faixa número 10, eu começo falando dessa música que eu amo também, que é Fuego. A opção número 2 é Que há detrás hum. A opção número 3, Aburida e Sola. A opção número 4, da faixa 10, Amor Fugaz. E a opção número 5 dessa faixa aí é Eu vivo por ti. Qual aí vocês acham, quais são as suas opções aí dessa faixa número 10, a sua favorita? Por favor, dizem... Diz dizem, dizem, porque o Brasil também votou, e votou muito. Tô parecendo apresentador de reality show, né? Mas é aquilo, todo mundo, toda a geração RBD votou, a gente... a gente tem que falar que votou, e por aí vai. O resultado é, ó, já sabe, né? Parece, porque você sabe, senão vai travar. Então, com e? Eu falei que era fogo não é. Olha eu aqui, fazendo um mico, pagando resultados, até o o meu fone aqui caiu, caiu, mas eu vou pegar. Ai, peguei, conectado de novo. Eu dei o um resultado errado. Eu falei que era Fogo, não é. O fogo teve 12% dos votos. Ó, todo mundo aí foi culpado, me ajudou. Mas quem ganhou foi que há detrás Sim. Com 72% dos votos. Vou até tentar colocar aqui, ó. 72%. Não sei se vai aparecer, mas 72% dos votos foi que a de trás ganhou aí com a faixa número 10, a favorita. E agora, deixa eu ter é que selecionar, porque essa aqui eu tenho certeza que vai ser unânime. Vai ser, eu tenho certeza que mexe com todo mundo, não tem como mesmo. Vamos lá agora para a faixa número 11, da discografia favorita do RBD Vamos para essa última seleção aqui, que todo mundo votou. E as opções faixa número 11 são Opção número 1 Agora todo mundo vai travar Isso vai, vai enl... ficar todo mundo enlouquecido Vai ser é. Salva-me Traz de mim Segunda opção És por amor Terceira opção Sueles voiver do Christopher A opção número 4 E Lágrimas perdidas A opção número 5 tô falando? A faixa número 11 é bem difícil mesmo de votar é muito difícil mesmo, a Amandinha tá falando aqui Uma das melhores músicas é uma canção Tanto da voz do Dulce quanto do Cris, concordo Então a Ingrid aqui já votou Número 1, um. a Amanda a opção número 1 um. A Maria atrás de mim Que é a opção número 2 O Júnior Que é a trás, a opção aqui E Júnior Que é a detrás era da faixa 9 Que foi a ganhadora, mas votamos aqui A Stephanie atrás de mim Então vamos lá, só para atualizar Aqui na faixa número 11, quais são as opções? Votem aí. Salva-me, opção 1. Traz-me-me, opção 2. És por amor, opção 3. Suelas Verver, que é do Cristo Fernando, que fez essa composição, a opção 4. E Lágrimas perdida opção número 5. Até tá trazer aqui. Então, quem ganhou com 61% dos votos, lógico que tinha que ser essa música aqui que todo mundo ama, que é essa daqui. Vamos ver qual é, com... do la fé, e o quê? Perdendo, Perdendo o amor, o quê? Todo mundo vai. salva me salva me de la Travei aqui, senão vão parar a nossa live e, e não dá certo, né? Então, com 61% dos votos, salva me ganhou como a faixa favorita da dos CDs da discografia do RBD, da faixa número 11. Pessoal, fiquem atentos que essa lista aqui todos que todo mundo votou, eu vou deixar na comunidade do canal e também nas redes sociais, lá no arroba canal Bruna Sica no Instagram, no Bruna Sica Instagram, quando voltar, né? no Facebook, na página, então Seguem lá para vocês compartilharem, que vocês também participaram disso tudo, tá? Mas vocês devem estar pensando em... Bruno, tá faltando algumas músicas, né? Mas eu vou criar, daqui a pouquinho, lá na comunidade, uma nova enquete para todos nós aqui escolhermos a faixa bônus. Porque todos os CDs do RBD, né? Que eu falei agora há pouquinho, tinham, em média, 10 músicas. Então, a gente, nós selecionamos aqui as 10 músicas. E essas que sobraram, eu vou colocar sobraram ou não, que são bem especiais, né? E essas que... Especiais que acabaram sobrando Eu vou colocar na opção aqui no canal Com uma faixa bônus Nessa faixa vão aparecer para todo mundo Votar daqui a pouquinho, quando acabar nossa live Corre lá, que eu vou disponibilizar Vai ser as músicas Solo para ti, é bem disputado isso viu Solo para ti una canção, liso e sensual Quiseras ser Se não estás aqui Estranha sensação Puedes ver pelo no tocar E adiós então, essas músicas aqui, nós vamos votar daqui a pouquinho na faixa bônus. E depois que terminar essa votação, depois eu vou postar nas redes sociais a escolha aí dessa criação, dessa nossa brincadeira aqui, montando a, o álbum favorito do RBD, o álbum perfeito. Sim, Júnior, Salva Me Mexe com todos nós. E eu falo, quando eu casar, e eu vou casar, aqueles, né, vai tocar Salva Me Sim, quem sabe a Anaí canta, né? Não custa sonhar alguém, a gente algum cover, se vocês conhecerem o cover aí, Convide aí para o Casório, não sei quando, mas algum dia vai acontecer. Pessoal, vocês viram aí que a gente votou, o Brasil votou e a gente, eu falei lá no início aqui do vídeo da nossa live aqui, ó, tô pegando algumas informações, o pessoal aqui, mandando várias coisinhas aqui para mim agora com informação, a confirmação que todos nós esperamos do show do RBD. Mas eu falei no início aqui do vídeo que a Universal Music mandou um e-mail, disparou para quem já era assinante, tudo certinho, e já adquiriu algum, alguns produtos da Universal, ela mandou um e-mail, agora no fim da tarde, falando 17 anos de histórias, celebrando, celebrando nossas memórias juntos. Eles mandaram isso, agradecendo esses 17 anos todos do RBD, e falou, né, no final, eles, além de agradecer tudo, né, eles falaram, nos vemos, nos vemos em breve, né? nos vemos pronto. E aí assinou como Anaí, o Christopher, a Maite, o Christian e a Dulce. Vimos, né, que percebemos que não tem essa ponte. Então, isso já garante que... E o ponte, que o nome, como nós já esperávamos, né, não vai participar. É, pessoal, vamos torcer. E uma coisa que dá um alerta para todo mundo, para a gente não cair nesses, nessas fake news que estão aí surgindo a todo momento, né? Desde aí que foi anunciado que o RBD pretende, de fato, ter, fazer a live, o Christian... Fazer a live, não. O Christian e vários RBDs também solto desde aí do reencontro lá do RBD. Mas nada ainda é confirmado. Então, cuidado aí para compras de ingressos, set lists, é, é, já alugar lugares para se hospedar. Não tem nenhuma data ainda confirmada. Então, vamos aguardar, tá? Essa é uma informação que todo mundo tem que se unir nessas frentes, porque, infelizmente, naquela ansiedade, a gente acaba optando ou pegando informações que são nada a ver. Então, isso é importante. É, Stephanie, está travando aqui mesmo. Eu estou tentando reconectar aqui, vamos ver se vai melhorar. Pessoal, essa foi a nossa live, e lá no início daqui da nossa live, né, olha só, quase meia hora já, a gente aqui combinou, eu combinei, né, Para falar para vocês de uma novidade aqui do canal. Celebrando o nosso canal, celebrando também os 17 anos do RBD, no Dia Mundial do RBD, né, que hoje é dia 4 de outubro, o canal Bruna Sica tem a honra de apresentar para todo mundo um vídeo por semana, um vídeo por semana não, toda essa semana inteirinha amanhã, amanhã terça quarta, quinta, sexta, sábado domingo, vai ter, já está tudo prontinho, vídeos especiais sobre o RBD e amanhã, às 8 horas, já tem esse vídeo super especial que eu gravei, que já está prontinho feito com muito carinho falando da nossa querida querida, quem, quem, quem, Anaí vamos começar por ela mas amanhã é a Anaí na quarta, quem é quarta, hein? Vamos aguardar, então ative as notificações, se inscreva no canal para vocês acompanharem esses vídeos especiais. Então, a semana do RBD tem que ser especial, né? Hoje nós estamos aqui celebrando essa live especial, montamos aqui já esse álbum especial, o nosso álbum favorito do RBD, e a gente não podia deixar passar em branco, né? Então, vamos seguir aí, aguentando aí essa ansiedade, toda essa confirmação que logo vai chegar oficial aí do RBD, mas enquanto isso, todo mundo acompanhando todas as informações reais sobre a nossa banda favorita, sim. Então é isso, pessoal. Vamos comemorar, celebrar ainda mais o Dia Mundial do RBD. Então se inscreva no canal amanhã e durante toda essa semana, até domingão, vai ter vídeo novo e especial sobre o RBD. Então, 8 horas da noite aqui no canal, vídeo novo, combinado? Espero que vocês gostem. E aqui, hein, só para a gente encerrar aqui também, eu quero agradecer a todo mundo, o carinho de todos vocês que sempre me mandam mensagem através das redes sociais. Aqui também, sempre quando tem vídeo novo, vocês logo já ativa o sininho, isso mostra realmente que vocês acreditam no meu trabalho, vocês compartilham disso tudo. Então, eu só tenho que agradecer e isso enaltecer sempre o nosso RBD, sempre com a verdade, que é isso que a banda, que todos nós. Sempre acompanhamos, sempre fala, né? tecer com verdade, com amor. E é isso que o canal Bruna Sica aqui quer oferecer para todo mundo que sempre prestigia, ok? Então amanhã, às 8 horas, vídeo novo. Quarta, quinta, sexta, sábado domingo. Tudo, tudo especial RBD. Pessoal, um grande beijo. Obrigado para todos vocês aí que participaram aqui. Muito, muito obrigado mesmo. Daqui a pouquinho eu vou postar aí a nossa faixa bônus para vocês voltarem. E depois desse resultado, vou postar nas redes sociais esse álbum aqui que nós montamos e que ficou muito bacana mesmo. Um beijo para todo mundo. Se inscreva no canal. Compartilha quando as redes sociais voltarem, né? E é isso. Vamos sempre, sempre celebrar o nosso RBD Sim. Um beijo. E até o próximo vídeo. A próxima live. E o nosso próximo encontro marcado aqui. Beijo. Obrigado, pessoal. Se inscreva. Compartilhe. Tchau.